Este no ar é o retrato do país e do mundo, mas tem muito a ver com os jornalistas da, da Lusa e com toda a rede que a Lusa tem, não só nacionalmente como internacionalmente. Ou seja, é, é completamente abrangente. Nós temos aqui fotografias de Timor, como fotografias do Brasil, temos fotografias de Angola, de Cabo Verde, Maputo, temos fotografias marcantes de vários fotojornalistas, temos textos também excelentes, que não mencionei, mas menciono agora, que também é verdade. Temos um vídeo muito bom, Uh, que está no QR Code uh, e tem no fundo uma transversalidade relativamente de tudo o que é bom e que é muito bem feito na, na Lusa. É muito importante conhecer a Lusa por fora deste meio, porque na altura, quando eu uh, tomei este, este cargo de, de, de Presidente do Conselho de Administração, o livro existia, mas era para consumo interno e acho que ele é tão bom, tão bom, que devo transmiti-lo para fora da Lusa e de partilhá-lo com, com, com a sociedade portuguesa e com a sociedade internacional, mas com a sociedade portuguesa claramente. E acho que tem sido um sucesso e o grau de adesão da, dos participantes que têm vindo aqui, o Bernardo Pires de Lima em Lisboa, o Pacheco Pereira aqui, o ano passado com a, a Ministra da, da Ciência, Elvira Fortunato e com o Arturo Santos Silva no Porto, esta vez é no Porto, no Porto eh, acho que prova que há uma grande adesão para falarem sobre a Lusa. Normalmente eu sou conhecido pelo senhor anuário, com que sítio que eu vou, levo o anuário atrás de mim e, e dou o anuário, e muitos não conhecem eh, a riqueza e a quantidade, aquilo que eu falo, ao nível de quase 300 mil conteúdos e os tais 46 mil fotos e vídeos que temos e áudios que temos, pessoas conhecem eh, só a ponta do iceberg e, qualquer, e é o que eu quero, que conheçam não é o iceberg todo, mas ver a realidade da Lusa com o um valor em que o nosso valor é um valor para além do valor económico, quer dizer, é um valor social. O valor social é muito maior e isso tem que ser transmitido. O valor social da Lusa é muito grande para além do, do valor económico que, no fundo, é o custo de uma fotografia ou é o custo do anuário. Não é esse o, o meu importante, o meu importante é o valor social da Lusa, não só ao nível da inclusão, ao nível da defesa da língua portuguesa, ao nível da, das várias geografias e mantê-las unidas, transmitir aldeias que ninguém conhece, memória, aqui a é Ferreira do Zezer, em é, situações que, que não conhecem as festas do Nosso Senhor da Agonia, que eu conheço, mas que provavelmente há outras festas que eu não conheço e, e isso, estamos mais juntos.